É muito comum que as pessoas estejam acreditando que existe um medicamento que ela vai tomar, veja bem que coisa mais louca isso, você tá lá com, né, sua vida tá ruim, você tá infeliz, você não sabe nem explicar por que você tá vivendo, mas você tá muito feliz na sua vida, isso lhe leva a um estado de depressão, de angústia, de ansiedade, de pânico, de medo, e aí você vai, você acredita que tomando um medicamento químico, que simplesmente muda a química daquele estado e você... Você sai daquele estado ansioso momentaneamente, ou de um estado de tristeza profunda, e você continua fazendo tudo que sempre fez, tudo que causa a sua infelicidade, tudo que causa a sua depressão, tudo que causa o seu medo, o seu pânico. Você continua agindo e continua convivendo das pessoas do mesmo jeito, você acorda com a mesma estrutura de pensamentos, o mesmo nível de interpretação das coisas, convivendo com as mesmas pessoas, e você acha que vai tomar um remédio e vai ficar boa. Isso não é possível. A gente precisa entender é que a doença ela é uma coisa boa, é uma chance que a vida está nos dando. Porque se não tivesse a doença, você, de uma hora para outra você morreria, porque você vai perdendo conexão né, com a fonte, você vai vai perdendo sentido de viver. Então a doença é uma oportunidade que a vida está lhe dando para você melhorar os seus resultados. Então no momento que você negligencia esse recado e vai se render a tomar simplesmente tomar medicamentos químicos e não. Olhar para você, não olhar para o chamado que o sintoma, o que o sintoma é um chamado da vida, é um puxão assim. Vem cá, rapaz, o que é que seu corpo está doendo? O que é que sua cabeça dói? O que é que sua, sua pele está ruim? Por o que é que você está fazendo com você? Como é que você se cuida? O que é que você está sendo linda, A qualidade que você se cuida? Como é que você cuida do seu corpo? Então, a, a doença é um, é um chamado para nos enquadrar no sentido de, de dizer, olha, os resultados que você está obtendo, ele é fruto né, do que você acredita.